O TRT de Mato Grosso inaugurou nesta quarta-feira a Ouvidoria da Mulher, espaço destinado para ouvir, acolher e orientar as mulheres sobre qualquer situação de violação. A solenidade contou com a presença da Ouvidora Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Tânia Rexigel. Nós somos um povo acolhedor, nós acolhemos todos que vêm ao nosso país, nós somos generosos, nós somos um povo alegre e ao mesmo tempo somos um povo muito cruel com as nossas mulheres. Nós precisamos mudar isso. Esse quadro não combina, esse quadro não pode mais permanecer no nosso país. Ser o quinto país que mais mata a mulher é um ranking que nos envergonha e nós precisamos mostrar para o mundo que nós podemos melhorar e devemos melhorar. A Ouvidoria da Mulher está localizada no térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá e conta com uma equipe composta só por servidoras e magistrada, capacitadas para ouvir e prestar um atendimento humanizado. Toda demanda relacionada à mulher, assédio, se for sexual, se for violência doméstica, todos esses tipos de atuação nós orientamos, acolhemos, orientamos e indicamos o caminho para onde tratar aquela demanda que não está relacionada à Justiça do Trabalho. Tudo que for tratado no local conta com absoluto sigilo e profissionalismo da equipe. Podem ser servidoras, trabalhadoras, magistradas. Então, nós estamos abertas é, é, para atender a todo o público feminino. A criação do setor segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do TRT de Mato Grosso, desembargador Paulo Barrinuevo, ressaltou que a ouvidoria da mulher proporciona um espaço seguro para atendimento e orientação quanto às situações de assédio moral e sexual por exemplo. Nós sabemos a dificuldade que a mulher tem de ser recebida, de ser acolhida em suas reivindicações. Principalmente quando o atendente é do sexo masculino. Agora, com a ouvidoria da mulher, o atendimento vai ser feito pela desembargadora Maria Beatriz. Uma mulher com a sua sensibilidade a sua operosidade e também as servidoras que estarão disponíveis para isso. A inauguração da Ouvidoria da Mulher contou com a presença de representantes do governo do Estado e do município de Cuiabá. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, Gisela Cardoso, também prestigiou a solenidade e destacou a importância do novo local. A gente encontra dificuldades em vários setores, inclusive mercado de trabalho, a questão do assédio moral, o assédio sexual, a violência contra a mulher, que no nosso país infelizmente está entre os que mais que apresenta os maiores números de violência. Então, todo esse contexto em que nós vivemos nos faz crer que a gente precisa realmente desse tipo de espaço, desse tipo de atenção. É uma resposta de comprometimento do Poder Judiciário com a sociedade. Precisamos todos estarmos unidos para combater todo tipo de violência contra a mulher sexual, psicológica. A sociedade precisa estar unida. O Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso dá o exemplo como o primeiro... Tribunal, um dos primeiros tribunais do trabalho a aderir, é o quinto tribunal regional do trabalho, a inaugurar a sua ouvidoria da mulher. Então, para o Conselho Nacional de Justiça, é muito gratificante ter o TRT 23 como um parceiro nesta luta de combate à violência, todo tipo de violência contra a mulher.